Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Diante é, de antemão muito obrigado é, pela sua presença, por sua participação no nosso canal, por sua visualização, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, que ele é muito importante, o seu comentário também. Esse vídeo aqui, pessoal, é um tutorial que eu vou fazer para explicar como como fazer, você deve fazer para vistoriar o seu carro aqui no Rio de Janeiro, mas vale para todo o Brasil, tá? Lembrando que ano passado você imprimia apenas dois documentos, que era o, o IPVA, e junto com o IPVA já vinha o GRT, que era a tarifa de, de, de vistoria, tá? Ou licenciamento, e você pagava, pagava o... o o seguro DPVAT separado, então era na verdade, dois documentos que vocês teria que imprimir. Junto com o IPVA, vinha esse, esse, essa tarifa do GRT, que era um valorzinho bem pequeno, se eu não me engano, era 40 e pouco, 50 e poucos reais. Aqui no Rio de Janeiro, o governo decidiu desmembrar, e agora você paga separado, e de 50 e pouco, foi para 202 reais. É o motivo de muita gente contestar, e muita gente reclamar sobre esse governo, tá certo? E aproveitando, eu gostaria de falar com você que eu gosto de entrar nos canais para ficar criticando. Não critica não, tá bom? A gente faz isso aqui de bom coração para ensinar as pessoas que que são leigas, que não sabem. Porque eu acredito que no mundo ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu entro muito no YouTube para buscar alguns tutoriais para aprender algumas coisas que fogem do meu conhecimento. E assim, como algumas coisas que eu tenho conhecimento, eu gosto de passar para as pessoas, tá certo? Então vamos lá. Você a primeira coisa que você tem que fazer é, o bom mesmo seria você estar no seu PC, né, no computador ou no notebook De forma tal que você possa imprimir o documento que você vai acessar, tá bom? Mas também você pode fazer no seu celular Você fazendo no seu celular, você baixando o documento nele Você tem que transferir para alguma impressora, né? Os celulares hoje ninho, os smartphones modernos, você já pode fazer isso Dentro do, do Google, vamos dizer assim, das, do seu é, navegador você vai digitar, são três documentos hoje, tá pessoal? Você vai imprimir o IPVA, o GRT e o seguro DPVAT. Dentro do Google, pessoal, vocês vão digitar, no caso aqui no Rio de Janeiro, o IPVA, ele é pago, ele é, ele é emitido pelo Bradesco. Então você digita IPVA. Vamos ver o que, é que vai aparecer aqui. IPVA. IPVA. Pagamento, vamos ver o que, que vai aparecer. Tá escrito aqui IPVA, site do Bradesco. Vai aparecer o IPVA e você vai ver que tá no site do Bradesco. Então você já entra direto lá, vai aparecer essa tela aqui, tá bom? Você digita o número do Renavan do seu carro. Eu vou digitar aqui. Em seguida você digita esse número de segurança que eles pedem. E cá no canto direito aqui está escrito continuar, você clica nele. No meu caso aqui não apareceu débito. Por quê? Porque não tem débito de IPVA para pagar desse veículo. Mas se tivesse, apareceria ali a opção de você imprimir. Tá certo? Essa opção ela vem para aparecendo para você pagar se for até a data de vencimento, para você pagar de uma vez só ou de três vezes. No caso do segundo documento, GRT, você digita GRT no Google, vai aparecer lá, ó, site também do Bradesco, você digita, clica lá e digita também o Renavam digita o código de segurança, lá no cantinho direito, continuar, então aqui já apareceu... Exercício de 2019. Você clica nessa bolinha aqui, 202.55. Você clica nessa bolinha aqui de pesquisa aqui, ó, e vai aparecer aqui essa janela. Você digita aqui embaixo, clica em Gerar Boleto. Observe que aqui embaixo já baixou o boleto, que o boleto não abre mais não abre mais na própria tela, você tem que baixar, esse é um sistema de segurança para todos os boletos que gerado na, na internet, tá? você pede para exibir boleto e você abre ele no PDF, é só pedir para imprimir, então menos um documento. Vamos agora falar do seguro de DPVAT, você escreve seguro de DPVAT. Então apareceu aqui ó, essa primeira opção aqui ó, Seguradora Líder, esta que é a seguradora, é, esta que é a seguradora de todos os veículos nacionais relacionados a seguro obrigatório, tá certo? Então você clica nessa primeira opção onde está escrito Seguradora Líder, você seleciona aqui ó, Estado, no meu caso aqui é o Rio de Janeiro, você desce aqui embaixo Aqui está escrito, veículos usados, zero quilômetro, licenciamento e então, tal. Clique aqui para gerar a guia de pagamento e pague em qualquer um dos bancos abaixo. Então você clica, não está escrito, clica aqui, você clica. Vai abrir essa tela, o processo é o mesmo. Gerar o boleto. Você digita o, você digita o seu Renavan. Aqui a UF do, do, do estado, no caso Rio de Janeiro, a placa do carro, e-mail, o e-mail é opcional, você não precisa colocar, digita o número de segurança ali para dizer que você não é uma máquina e continuar. Aqui embaixo, vocês observam que apareceu aqui, ó, pagamento já quitado. Isso significa que já foi pago, tá certo? Então, este veículo aqui não precisa mais pagar o seguro de privado desse ano de 2019. Mas vamos dizer, no seu caso, abriria uma tela também com, com a opção de você imprimir o boleto, tá certo? Então é isso, pessoal. Com esses três documentos em mãos, é muito simples. Você pode pagar pela internet, pelo celular ou ir numa em qualquer banco e pagar nesse banco que apareceu ali como opções opcionais. É, normalmente são os bancos do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander. São os bancos mais populares que nós temos hoje no Brasil. Tá certo? Então, para você que assistiu aí, espero ter ajudado. Tá bom? Se eu esqueci de algum detalhe, você deixa nos comentários. Tá certo? Não esqueça de deixar o seu like. Gostando do canal, se inscreva. Muito obrigado. Fica com Deus. Boa sorte. Até a próxima.